O Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos mais importantes conjuntos de leis do nosso país, que visa garantir os direitos e proteção às crianças e adolescentes. Se você é um profissional da área ou tem interesse em conhecer mais sobre este tema, temos o curso perfeito para você. Nosso curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é ministrado por especialistas renomados no assunto, que irão apresentar de forma clara e objetiva todos os aspectos legais e práticos desta legislação. Você aprenderá sobre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, medidas socioeducativas, adoção, entre outros temas importantes. Além disso, nosso curso é 100% online e flexível, permitindo que você aprenda no seu próprio ritmo e de onde estiver. Ao concluir o curso, você receberá um certificado de conclusão, que poderá ser utilizado para comprovar seus conhecimentos e habilidades na área. Não perca mais tempo e invista em seu futuro profissional. Inscreva-se agora em nosso curso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e comece a aprender tudo o que precisa saber para atuar de forma mais segura e eficiente na área da infância e adolescência. Aproveite esta oportunidade única.